pessoal, neste vídeo vamos aprender a fazer um square utilizando as rosinhas que a gente aprendeu no vídeo anterior. Vamos utilizar a linha Cléa na cor branca e a agulha 1.20. Eu vou fazer o nó inicial no centro de uma das folhinhas. Vou fazer a laçada inicial em qualquer uma das folhinhas fazer três correntinhas, servirá como primeiro ponto alto. E no mesmo espacinho, eu faço mais dois pontos altos. Vou ficar com três pontos altos. Faço uma correntinha, E no próximo espacinho da folhinha, eu faço mais três pontos altos. eu faço três pontos altos Vamos repetir esse processo em volta de todo o trabalho. Chegamos no final da nossa carreira. Vou fazer aqui mais três pontos altos na última argolinha. Faço uma correntinha e vou na primeira correntinha do meu primeiro ponto alto, e faço um ponto baixíssimo, e arrematamos o nosso trabalho. pano de copa, eu utilizei seis florzinhas. Então, vamos fazer essa carreira com a linha branca em volta de seis florzinhas. Agora, eu vou ensinar uma forma de unir os square sem precisar estar cortando a linha. Vou fazer o nó inicial em qualquer cantinho do nosso trabalho. nosso primeiro ponto alto. E no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, mais outro ponto alto. Ficando assim com três pontos altos no mesmo, faço duas correntinhas, E no mesmo lugar, mais três pontos altos. Espacinho da carreira de baixo, eu vou fazer três pontos altos: um, dois, três. Faço mais uma correntinha, e no próximo espacinho, mais três pontos altos. Chegando no canto do trabalho, fazemos novamente três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos, no mesmo lugar. Formando mais um leque. Vou fazer dessa forma por mais dois lados do nosso trabalho. os três lados do meu trabalho vou fazer uma correntinha vou virar o trabalho para o avesso vou pegar outro square colocar avesso com avesso encontrando todos os cantinhos vou dentro da argolinha do square que está virado com direito para mim e vou fazer três pontos altos. começamos a unir nosso square, vamos fazer a união, depois vamos fazer mais dois lados espacinho e faço um ponto baixo. Vou no square de cima e no espacinho, três pontos altos. No espacinho, faço um ponto baixo. Volto pro square de cima, no espacinho, três pontos altos. Square de baixo no espacinho com ponto baixo, volta para o square de cima no espaço, três pontos altos. do nosso trabalho está quase pronta. Chegamos no lequinho. Vou fazer duas correntinhas e dentro da argolinha do lequinho que está por baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou na argolinha do lequinho do esquerdo está por cima e faço três pontos altos. Vamos fazer da mesma forma que fizemos na primeira carreira. Em cada espaço, eu faço três pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço, mais três pontos altos. Quando chegar no canto, a gente vai fazer o um lequinho. Que são três pontos altos dentro da argolinha do lequinho de baixo, duas correntinhas mais três pontos altos. Fazemos dessa forma por mais dois lados do nosso trabalho e depois fazemos a união de novo de mais um square, da mesma forma que fizemos anteriormente. de unir vai ficar dessa forma e vamos unindo a quantidade de square necessário para o nosso trabalho no caso do plano de copa são seis squares Vocês lembram que quando unimos os nossos squares, sempre deixamos uma carreira sem terminar. Agora, nós vamos finalizar essa carreira. Eu vou fazer no cantinho, é, completar o meu leque. Fazer uma correntinha e no próximo espaço três pontos altos: um, dois, três. formar o próximo lequinho. Eu já fiz os três pontos altos, fiz três correntinhas, e na argola da união do trabalho, eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha... Vou no canto do trabalho da frente e inicio o próximo leque, fazendo três pontos altos. Fizemos uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, mais três pontos altos, até chegar no canto novamente, onde fazemos o lequinho. Chegamos no final da nossa carreira, a gente vira o trabalho, fizemos cinco correntinhas... E em cada espacinho, um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Vamos fazer assim até o final do nosso trabalho. Agora, vamos conferir a quantidade de argolinhas. Vai ficar seis argolinhas em cima de cada square. Como a gente tem seis squares para o pano de copa, tem que dar um total de 36 argolinhas. Na primeira argolinha faço um ponto baixo. Vou para a próxima argolinha e faço nove pontos altos. Próxima argolinha mais nove pontos altos. E repetimos dessa forma até o final da carreira. Faço um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e um ponto alto em cima do nosso ponto alto da base. Viro meu trabalho. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto. O meu primeiro ponto alto de base agora nós vamos nessa segunda carreira nós vamos fazer os picô faço três correntinhas e em cima do ponto alto que eu acabei de fazer eu faço um ponto baixo Agora, em cima do próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto. Faço três correntinhas e um picou. Um ponto alto. Três correntinhas. E um picô. Vamos fazer dessa forma até completar oito pontos altos com oito picôs. O último ponto, o nono, é só um ponto alto. Com oito pontos altos com picô e um sempre cor, na próxima argolinha faço um ponto baixo, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Repetir até chegar no final da carreira cheguei no final da carreira na última argolinha faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, viro o trabalho. quarto, pegando o ponto alto por trás, eu faço um ponto baixo. faço mais cinco correntinhas, ponto mais quatro pontos altos e vou fazer um ponto baixo. No quarto ponto alto. Vou fazer no ponto baixo que está na argolinha da carreira anterior. Essa carreira trabalhamos. Pelo avesso do trabalho. Cada leque vai ficar com três argolinhas. Viro o trabalho. Faço cinco correntinhas. E na primeira argolinha... Faço um ponto baixo, vou para a próxima argolinha e faço nove pontos altos. É dessa forma mesmo, gente. A gente vai trabalhar do lado do avesso, fazendo aquela primeira carreira que fizemos no início do trabalho. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo, faço cinco correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, eu faço mais nove pontos altos. E fazemos essa repetição até o final da nossa carreira. Correntinhas. Dentro da argolinha, um ponto baixo. E no primeiro ponto alto da base, fazemos outro ponto alto. correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto baixo, formando o nosso primeiro picô. Próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto, três correntinhas e em cima do ponto alto, um ponto baixo, formando o nosso segundo picô. Agora, estamos repetindo a segunda carreira do trabalho, que é a carreira de picôs. Bom, pessoal, eu determinei para esse barrado três carreiras de babado e fiz um acabamento na lateral e em cima com meio ponto alto. Eu deixei um pedacinho para fazer junto com vocês. É bem simplesinho, só para essa parte de cima não ficar sem acabamento. Virei o trabalho e vou preencher os espaços com meio ponto alto. Eu não fiz uma contagem de quantos pontos coloquei em cada espaço, coloquei aleatoriamente, mas de maneira que o trabalho ficasse harmonioso. Pode fazer o acabamento nessa parte de cima também igual o que fizemos embaixo, fazer uma carreira de babado e depois aplicar no pano de copa, fica muito bonito também. Tá No miolinho da flor, eu coloquei pérola. Já fiz em cinco, mas deixei uma para fazer junto com vocês. E nas laterais do barrado, eu tinha feito somente o um meio ponto alto. Eu achei que tinha ficado um pouco sem graça. Então, eu fiz uma carreirinha de picô. Fica dessa forma a nossa rosinha linda, né? No próximo vídeo vou mostrar como eu aplico o barrado no pano de copo Vamos cortar o fio. E está pronto o nosso barrado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!